Olá, amigo mecânico, entusiasta, amigo da oficina ou não, certo? É Alexandre Silva, técnico de direção hidráulica, passando por aqui, para te deixar aqui uma dica importante para você, ok? Você sabe aí como ganhar mais de 300 reais por dia? É, entre em torno de 300 a 500 reais por dia, é, fazendo esse serviço que a gente faz aqui no ambiente de oficina certo? É um serviço em que demanda um certo tipo de conhecimento técnico. E a gente está oferecendo para você a possibilidade de você com um pequeno investimento você conseguir a expertise de poder se dirigir para esse mercado da reparação, que é o de sistemas de direção hidráulica. Sistemas de direção do modo geral. A gente aborda assuntos em direção mecânica, a nossa especialidade é direção hidráulica, ok? E a gente também fala acerca de direção elétrica. Há muitos serviços aí e que eu faço e realizo aqui. Porém, na, no sistema de direção elétrica, a gente ainda está se dirigindo para a abordagem, para é, poder oferecer no futuro próximo o conhecimento e de, de soluções, de problemas em que as direções elétricas que tem saído nesses novos carros aí, né? Todos os montadores estão voltados para essa mudança certo? Exigência de nossos governos Porque o nosso meio ambiente não aguenta mais Não supera mais essa poluição, esses contaminantes Principalmente provenientes de automóveis Então com um pequeno investimento Você poderá é, ter esse conhecimento em suas mãos ok? É isso aí Com um investimento bem pequeno você poderá e terá o benefício, né, de passar por essa transformação a partir desse treinamento, ok? Que eu posso te indicar. Então aqui na descrição desse vídeo está o valor e o canal pela qual você pode se inscrever. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, é por tempo limitado. Oh. Okay? Nós estamos aqui com uma classe reduzida para podermos atender né? e podermos capacitar de forma com alta qualidade possível, certo? É, a gente espera aí e entende que é, com um número menor a gente vai conseguir dar uma qualidade muito superior ao ensinamento aí que, que, que queremos trazer e apresentar para você. É, nós vamos dar dicas totais, tá? Pequenos detalhes que faz toda a diferença nesta reparação, tá? Também abordamos falando sobre assuntos aí diversos, incluindo tipos de peças que você usa, aonde comprar, ferramental, ferramentas especiais, como adquirir ou como fabricar, é a possibilidade de você fabricar também essas peças, ok? Então é aonde essas peças e ferramentas ok? Então é onde que a gente oferece aqui Tem uma gama de conhecimento já De 10 anos 10 anos que a gente trabalha nesse mercado E hoje eu tenho a minha oficina E realizo aí alguns serviços já Que nos dá uma ótima condição De vida e manutenção Estamos crescendo Você que me conhece aí do canal Daquilo que a gente aplica e faz aqui Você tem visto o nosso crescimento ao longo de um certo tempo, ok? Então é assim, a gente tem nossos gastos de casa, né? Minha família é grande. Se você entrar aí na minha página, na minha página home, você vai conhecer a nossa história, vai conhecer aí a minha família, vai conhecer aí a minha esposa, os meus cinco filhos, ok? E mais os agregados que têm chegado aí, né? Que é os erros e noras, certo? Então é onde que... É, é um custo que a gente tira tudo daqui, tudo dessa pequena oficina, Aonde que atualmente cabe aqui três carros, certo? E com isso a gente vem crescendo e é, conquistando, para a graça de Deus. Então é assim, se inscreva, aperta o botão aí, tá? É por tempo limitado, é pelos sete dias que essa inscrição vai ser. Vai ficar aberto, o carrinho de compra. E você deve adquirir, porque por apenas R$ 99,00, olha só, esse curso, esse treinamento, a gente iniciou ele com o um lançamento de R$ 750,00, o valor é R$ 750,00, olha o quanto que a gente reduziu para poder te oferecer um produto de alta qualidade, que no primeiro serviço, o serviço mais simples que você possa fazer, é a partir de R$ 300,00, e no primeiro serviço você vai tirar, pagar esse curso E ainda vai sobrar 200 reais Imagina só É uma grande vantagem, não é? Não é verdade? Então com isso eu espero que você adquira agora E venha fazer parte desse grupo Que... Seleto, né? Que tem crescido Você como mecânico deve saber que, que é restrito Mas a gente te dá essa oportunidade hoje, agora Então é só clicar e adquirir aí seu curso e fazer parte dessa família da Direção Hidráulica, ok? Te vejo do outro lado. Forte abraço!